A todo mundo. Tiro é, saber se vocês estão me ouvindo, apesar de ter feito vários testes, é sempre bom saber se na hora vai funcionar. Normalmente não funciona, mas não custa perguntar. É, essa deve ser a nossa primeira atividade online. É, eu coloquei todo mundo... É, eu coloquei todo mundo em mudo, mas se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, interromper, é só tirar o mudo da. É só tirar o mudo do microfone e fazer a pergunta, mas vamos tentar manter uma certa ordem para não... não encavalar um bando de gente falando em cima. Tá? É... Bom, a gente está com 36 alunos, eu estou fazendo essa essa vídeo, para adiantar um pouquinho a parte de programação. Então, tem alunos aqui da engenharia e tem alunos do ADS, porque é, a disciplina inicial é a mesma, lá no finalzinho que muda um pouquinho o ADS, a engenharia vê um pouquinho mais de coisas, porque eles têm é, uma disciplina só de programação, enquanto o pessoal do ADS tem duas, então, algumas coisas do final da disciplina do... Da engenharia vão para o segundo semestre do ADS. Bom, é, eu queria começar com vocês. É, deixa eu trocar a tela aqui. A gente vai. É, a gente vai avançar um pouquinho na, no conteúdo. Deixa eu só colocar a janela do chat para frente, senão eu vou. Acabar não vendo quando vocês fizerem perguntas ou mandarem mensagem. trazer para o monitor aqui. Pronto. É, então, é, a gente vai é, adiantar uh, um pouquinho da disciplina. E eu vou pedir que vocês, na eventualidade de qualquer dúvida, ou se vocês quiserem relembrar alguma coisa que a gente já viu, me interrompam agora. Tá, essa é a primeira, a gente vai fazer três encontros no total. A ideia é... A gente a tá janela. A ideia é que a gente, nessa aula, cubra alguns aspectos teóricos. Né? Veja uma, uma outra forma, uma estrutura de controle. E na semana, nas próximas duas aulas, a gente vai resolver alguns exercícios. Eu vou resolver online com vocês, se vocês quiserem ter o compilador de vocês aberto é, e acompanhando enquanto eu estou fazendo, ótimo de qualquer forma eu estou gravando a aula no final da no final da, da sessão eu coloco a URL onde vocês podem ver de novo e se tiverem dúvidas podem me perguntar só para eu poder ter uma ideia, alguém está falando, alguém está assistindo essa aula de celular ou está todo mundo em computador? Quem tiver de celular, fala eu, só para eu saber por favor eu, celular. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10... Tá, deve tem mais ou menos um quarto da, da turma tá de celular. O resto do pessoal tá de computador. Tudo bem. É, como a gente vai acompanhar isso online, você vai ficar, poder, vai ficar gravado, então está tranquilo para acompanhar de celular. Talvez fique um pouquinho ruim de ver o código agora que eu estiver digitando no compilador, mas é, depois eu vou colocar o, o código aberto lá no, na swap e vocês podem baixar. Bom, vamos começar. É, a gente até agora a gente viu algumas estruturas de controle que a gente pode usar num programa, né? Então a gente viu a primeira coisa que a gente viu foi... O oh, meu Deus do céu. Pronto. A gente viu aqui a parte de entrada de dados. Tá? A gente está lendo alguma coisa, está lendo uma variável X, por exemplo... Aqui a gente viu o processamento. Tem o pessoal chegando atrasado aqui, eu tenho que autorizar um por um. Processamento, né? Então, fazer alguma, alguma computação. Aqui, né? Aqui uma estrutura de decisão. Tá? Ou de seleção, em que eu vou decidir para onde eu vou no fluxo. É a operação de saída. Aqui, uma operação de conector, né? um conector para ligar fluxo. Tá? Algum, alguém, alguém tem algum problema em lembrar essas coisas? Todo mundo ok para entrada, processamento, é, condicional, operação de saída, início e fim de algoritmo. Tudo bem? Quando não estiver bem, é, pode falar, tá? Eu vou, não, nem sempre vou estar lendo o chat aqui, então é mais fácil vocês interferirem mesmo por voz. É, bom, Beleza. O que a gente vai ver hoje? A gente vai falar de estruturas de repetição, que a gente vai representar graficamente dessa forma aqui. Tá? Um hexágono, é, e vai colocar umas condições aqui dentro. Então, é, o que, que são essas estruturas de repetição? Elas vão permitir que a gente faça é, execução repetida de determinados trechos do algoritmo. Então, vamos imaginar que eu preciso executar uma tarefa, ou preciso executar um determinado trecho do algoritmo Várias vezes. 3, 4, 10, 20 vezes. Eu posso simplesmente repetir a caixinha, colocar a mesma caixinha 20 vezes, ou eu posso usar uma estrutura de repetição. Opa, pera lá, que eu esqueci de mudar para o PowerPoint, gente. Me perdoa. Agora. Vamos voltar para o início. Espera aí. Me perdoem. Tá? Então, aqui agora a gente tem é, as estruturas de entrada, processamento, decisão, né, e a saída. Então, dessas estruturas aqui, tudo bem para todo mundo, correto? É, o que a gente vai ver são estruturas de repetição, como eu comentei, né, vão permitir que eu passe várias vezes pelo mesmo trecho de código. Então, essa repetição, ela pode acontecer de várias formas ou pode ter várias situações de repetição. Por exemplo, eu posso querer repetir um determinado trecho do algoritmo, por um número definido de vezes. Tá? Opa! Ficou ruim pra caramba, mas tudo bem. É um número definido de vezes. Então, eu posso, por exemplo, querer... Tem um chegando atrasado aqui. É bom que todo mundo sabe que ele entrou atrasado, né? É... Mais um. Pronto. Eita, lele. Pronto. Então, a uh... Quando eu vou fazer um número repetido de vezes, são o que a gente chama de laços contados, tá? São laços contados, ou seja, eu vou fazer essa operação um determinado número de vezes que eu já sei a priori quantas vão ser. Por exemplo, eu quero imprimir é, todos os números ímpares menores que 10. Eu sei quantos números ímpares menores que 10 existem, então eu sei quantas vezes eu vou ter que fazer esse laço para poder... É, vou ter que fazer essa iteração para poder resolver esse problema. Tá? Outro exemplo é repetir isso não por um número determinado de vezes, porque eu não sei quantas vezes vão ser esse laço. Pode ser que eu queira repetir determinada, determinado trecho enquanto determinada condição estiver sendo satisfeita. Por exemplo, eu quero pegar um determinado valor e ir dobrando ele até que ele atinja determinado, ou que ele passe de determinado valor. Eu não sei quantas vezes, necessariamente, essa repetição vai acontecer, mas eu sei que eu vou ter que parar de repetir no momento em que essa condição for satisfeita. É. É, então, eu posso executar enquanto determinada condição é satisfeita. Ou eu posso repetir determinado trecho quando, é, enquanto, né, ou até que determinada condição seja satisfeita. Então, são também repetições condicionais, Tá? Nesse caso aqui, enquanto determinada condição é satisfeita, a gente faz, é, a gente está fazendo laços condicionais com teste no início, ou seja, antes de eu executar mais uma vez, eu vou ver se aquilo pode ou não ser executado. Tá? Quando eu vou fazer a execução no, no final, tá? condicionais com teste no final eu executo o que eu tenho que fazer e eu vejo se eu paro, se determinada condição foi satisfeita. Quando a determinada condição foi satisfeita, eu paro. Opa! É... Bom, está todo mundo vendo a minha tela ou alguém está vendo a cara de outro aluno aí na... na tela? Todo mundo vendo a minha, né? Deixa eu... É, eu estou vendo. Deixa eu travar a minha na tela. Pronto, acho que está travada agora. Beleza. É... Então, vamos lá. Então, vamos pegar aqui três exemplos de três situações que vão cair nos três casos que a gente tem de estrutura de repetição. Vamos pensar no primeiro caso, em que eu quero escrever um número, um conjunto, eu quero escrever todos os números ímpares, positivos menores que 10. Todo mundo concorda comigo que os números ímpares positivos menores que 10, a gente sabe quantos são. Cadê meu aqui? A gente sabe quantos são. São quais? 1, 3, 5, 7 e 9. Correto? Eu sei quantas vezes é, eu vou ter que repetir um o determinado, de, um determinado trecho de código. Vou repetir cinco vezes. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente vai ver. O outro é em que eu vou pegar um determinado valor inicial e vou ficar dobrando ele até que eu passe de 30, ou que eu chegue num valor maior que 30. E o terceiro exemplo, a gente vai fazer um exemplo que a gente já fez em sala, mas em que a gente sabia, a princípio, quantos, é, quantas notas eu ia ler. Agora não, agora eu vou ler todas as notas né, e calcular a média. Não sei quantas vão ser, pode ser duas, pode ser cinco, pode ser 30. Tudo bem? Algum problema até aqui? Não, né? Então vamos para frente. O primeiro cenário, né, que é esse aqui da, dos números ímpares positivos menores que 10, é o que a gente chama de laço contado. Por que laço contado? Porque o laço contado, ele sabe quantas iterações ele vai ter que fazer e ele controla em qual iteração ele está. Então, se você olhar aqui, você vai ver que tem o símbolo de iteração, de repetição. E esse algoritmo diz o seguinte, olha, a gente começa aqui, vai entrando aqui na estrutura de repetição, e ela vai fazer o quê? Olha, o C, a variável C, ela vai começar em 1, um, e ela vai até 10. Passo 2. Isso significa que cada vez que eu entrar nessa estrutura de repetição aqui, eu vou para o próximo valor de C. Então, o C começa em 1, um, a próxima vez que ele vier aqui, o C vai valer 3, por que 3? 1... Passo 2. 1 um mais 2, 3. Na próxima iteração, isso aqui vai valer 5. Por quê? 3 mais 2, que é o passo, vai dar 5. Tá? Na próxima iteração, isso aqui vai valer 7. Por quê? 5 mais 2 vai dar 7. Na próxima iteração, vai valer 9. Por quê? 7 mais 2, 9. Na próxima iteração, não, não tem próxima iteração. Por que não tem próxima iteração? porque a próxima iteração seria 11. Só que essa repetição, ela vai até 10. Então, como o próximo valor da iteração passa do limite, eu saio da iteração e vou para esse concluído aqui, termino o meu algoritmo. Então, esse algoritmo ele vai fazer o quê? Se a gente fizer um testezinho de mesa rápido aqui, variável C, né? a gente tem a tela mostrando alguma coisa, né? que vai ser aqui, então, a gente vai lá, começa o algoritmo, faz C valendo 1. Opa, C vale 1. Ô, oh, maledeto. C vale 1. Beleza. Aí eu venho aqui. Bom, o C vai repetir de 1 até 10, passo 2. O 1 ainda está valendo, ainda está dentro da faixa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou para o próximo, que é o quê? Imprimir o valor de 100. Então, vai aparecer 1 na tela. Volto para cá. Volto para cá eu vou para a próxima iteração, que é quanto? O C vai valer 3. Então, eu venho aqui, o C não vale mais 1, o C agora vale 3. Eu venho para cá para fazer o próximo. O próximo é imprimir. Imprimir 3. Vamos lá, Zé do inferno. 3. Beleza, volto para cá. Vou para a próxima iteração do C. Próximo passo do C, 3 mais 2, 5. Então, sai daqui... 5, mais um chegando atrasado aqui, peraí. Bom, espero que tenha entrado. É, vai valer 5, então venho para cá, não passou, vou para o próximo, escrevo 5 na tela. Tá? Venho, passo o próximo, mesma coisa, 7, venho aqui, escrevo 7, volto, próximo é 9, venho aqui, escrevo 9, volto para cá. O próximo passo vai ser 11. Só que... Vai valer 11. Tá? Só que não vou para cá porque já passou do limite. Então, agora eu saio do laço. E aí eu termino e o meu programa imprimiu os números ímpares positivos menores que 10. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo até aqui? Beleza. Então, esses são chamados laços contados. O outro laço que a gente tem são laços em que eu não sei quantas vezes eu vou executar. Então, ele não é contado. Eu não sei exatamente quantas voltas eu vou dar. Tá? Ele vai ter que testar uma determinada condição e quando essa condição for falsa, quando essa condição for falsa, eu saio do laço. Tá? Então, aqui, a gente quer dobrar o um valor inicial até pelo menos 30. Então, se o cara digitar 2, por exemplo, eu quero fazer valer 4, depois 8, 16, 32 e eu paro. Tá? Porque a condição era dobrar até pelo menos 30, a gente chegou no 30. tá? ver se você vai apagar isso. Ah, é isso. Beleza. Tudo bem, então aqui esse algoritmo está fazendo o que? Eu estou lendo o valor inicial de x e vou ver o seguinte: olha, o x é menor que 30, então vamos executar esse, esse algoritmo aqui. Nosso testezinho de mesa. Imagina que o cara tenha digitado 3. Digitou 3. Então o x aqui está valendo 3. Venho para cá, vou testar. O x é menor que o 30? É, é menor que o 30. É. Então, eu vou sair por aqui. Vou fazer o quê? O x recebeu o dobro de x. Então, 3, o dobro é 6. Certo? Volto para cá. O x é menor que 30? É menor que 30, porque é 6, o valor que eu quero é 30. Venho para o verdadeiro, x recebe x vezes 2. Então, aqui vai para 12. Volto para cá. x é menor que 30? É, porque o x está valendo 12. X é menor que 30, venho novamente para cá, vou fazer o quê? X recebe o dobro. Então, aqui vai valer 24. Volto para cá. Né? Por que volto para cá? Porque está aqui o arco. Ó. Volto para cá. Cheguei aqui, 24 é menor que 30? É. Venho para cá, dobro ele, vou para 48, volto para cá. Ora, 48 é menor que 30? Não, não é. Então, a gente sai para o falso e imprime na tela o 48. Certo? Esse é um laço condicional com teste antes. Por quê? Porque antes de executar isso aqui, que é o que a gente chama de corpo do laço, eu testo a condição. Então, se essa condição for verdadeira, eu executo. E testo de novo. Executo e testo, executo e testo, executo e testo. Quando essa condição se tornar falsa, eu paro a repetição. Tudo bem? E o terceiro caso são os laços condicionais com o que a gente chama de teste depois. Por que teste depois? Porque eu vou executar obrigatoriamente o trecho de código, vou executar o que é o corpo do laço e depois de executar eu vejo se eu paro ou se eu não paro. Né? Então, é, uma principal diferença que a gente vai perceber é que nos laços, no laço com teste antes, com um teste antes, se isso aqui for falso de primeira, se isso aqui for falso de primeira, eu nunca executo aqui. Então, se o cara digitou já, por exemplo, aqui 40, eu não faço nada e já saio. Tá? No teste antes, pode ser que eu não execute nenhuma vez. Tá? Então, pode ser que não execute. Se a condição já for falsa de início, tá? Bom, é, agora, se a condição for verdadeira, eu executo. Na, no condicional de teste depois, teste depois, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez, eu executo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu quero ler todas as notas e calcular a média. Então, o cara vai digitando nota, nota, nota, nota, até que ele digita uma nota menos um, né? Todas as notas aqui, significa até digitar menos um como nota, porque por mais que você erre não dá para tirar nota negativa ainda na prova, né? Então, se eu digitar menos um, sei que não é uma nota válida, eu posso parar. Então, como é que esse algoritmo vai funcionar? Vamos pegar esse exemplo, vamos pegar esse fluxograma que está aqui do lado, que é representativo desse problema que a gente está resolvendo, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui um, um... Oh, caneta, criança paga, malheteito, paga, paga, beleza? Agora a gente vai. Então vamos fazer o nosso testezinho de mesa aqui, ó. Tem uma variável s. Tem uma variável S e tem uma variável C. Então, bora fazer aqui. S e C. É, tem uma variável N, que eu vou ler. E tem uma variável M, que eu vou calcular. Tá? Então, aqui são as nossas variáveis para a gente poder fazer o teste de mesa. Então, vamos, pegar, vamos pensar no exemplo, no cenário, em que o aluno tenha lá três notas. E essas notas são 7, 9 e 8. Tá? Então, notas até boas, com certeza não foi um algoritmo, talvez tenha sido em alguma outra. Mas tudo bem, vamos lá, vamos partir daqui. Então, vamos rodar o nosso algoritmo para ver o que é que vai como é que vai funcionar a estrutura de repetição. Então, eu vou começar aqui, inicializando a variável S e a variável C. O S vai ser a soma de notas, o C vai ser o contador dizendo quantas notas eu li. Tá? Então, eu vou começar zero aqui e zero aqui, porque eu não li nenhuma nota ainda. E... Opa, mais um aqui. Tudo bem, estamos com quase 60 alunos. Quem, quem diria, hein? É, então, vamos lá. A gente tem aqui a soma zero, o contador zero. Vou esperar para poder dar permissão para todo mundo entrar. Então, ó, eu venho aqui no meu programa... Se você observar, essa estrutura aqui, ó, isso aqui. Opa! Maldito! Ah... Esse aqui, que a gente tá, que eu estava tentando marcar, mas que a minha coordenação motora me impede. Essa parte aqui é a parte que vai essa parte aqui é a parte que vai repetir. Agora vai ficar errado aí mesmo, que eu não vou corrigir. Tá? Essa parte é a parte que vai repetir. Por quê? Porque eu vou ler a nota e vou somar. Vou ler e vou somar até que ele saia, que ele não tenha mais a nota. Beleza. Então, vamos lá. Eu venho aqui vamos reler ler a primeira nota. A primeira nota, 7. Então, eu vou ler 7 aqui. E vou ver. Essa nota ela é diferente de menos 1... No algoritmo, essa anotação aqui, ela pode ser usada para fazer diferente também, tá? Em C, a gente fala diferente como não igual. No algoritmo, a gente pode fazer ou assim, para indicar diferente, ou assim mesmo, tanto faz, tá? É, então, eu venho aqui, leio a nota, a nota é diferente de menos 1? É, ele digitou 7. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma e vou guardar o que tem na soma mais a nota que ele digitou. Quanto tem na soma? Zero. Ele digitou 7, então a soma de notas aqui vai ser 7. certo? E ele vai somar um no contador de notas, ou seja, eu li pelo menos uma nota. Então agora, isso aqui vale... Isso aqui vale um. Eu fiz isso, eu volto para cá, volto para cá e vou para a condição de teste. A nota que o cara digitou foi diferente de um... Foi, foi diferente de 1. Um. Então, eu volto para cá para ler uma nova nota. Se isso aqui fosse falso, aí eu sairia para fazer o resto, mas não é. Então, isso aqui é verdadeiro. Ele digitou 7. Se ele digitou 7, não é menos 1, um, eu venho e volto a ler. Vou ler a próxima nota. Então, ele vai lá e digitou 9. Então, agora N não vale 7, N vale 9. N é diferente de menos 1? Um? 9 é diferente de menos 1? Um? É, é diferente de menos 1. Um. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o que eu tinha na soma, que era 7. Vou somar com a nota, que é 9, e vou guardar isso em soma. Então, a soma vai ter 7 mais 9, 16. Certo? Se eu não errei na soma, 16. Volto para cá e testo. A nota que ele digitou foi diferente de menos 1? Foi. Então, volto para cá para repetir esse laço. Leio a próxima nota. 8. Né, venho aqui, então, agora não é mais 9. A nota que o cara digitou foi 8. Beleza. A nota é diferente de menos 1? É. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a nota que eu já tinha, que a soma que eu já tinha, que era 16. Vou somar com a nota, que é 8. 16 mais 8 vai dar quanto? 24. 24. Né? E vou guardar na soma. 24 vem para cá. Certo? Volto para cá. Nota diferente é... Venho para cá, volto para cá... Opa, leio uma nova nota. Não tem mais nota. Então, o que a gente combinou era... Menos um... Indica que eu acabei de ler as notas. Então, eu venho aqui e digito menos um. Agora, o cara veio e digitou menos um. Se ele digitou menos um... O N é diferente de menos um? Não, não é. Ele é igual... Então eu saio, venho para cá, essa condição vai ser falsa também, e eu saio para cá. Saio e faço o quê? A média recebe S por C. S 24. Opa, eu esqueci de somar um em todas as passadas aqui, né? Então enquanto aqui era um, agora é 2, agora é 3. Opa, acho que mais alguém pediu para entrar. Demorou. Bom, agora fica 100. Sinto muito. É, 24 por 3. Então, quanto que vai dar? Pego 24 aqui, divido por 3, isso vai dar 8. Então, vou guardar aqui em média o valor 8, e aí eu vou lá e escrevo na tela o valor 8 e acabo. Então, percebe que nesse laço, eu executei isso aqui por um número que eu não sei, o um número de vezes que eu não sei quantas foram. Tá? O laço não controlou diferente desse aqui, em que ele sabe que ele vai executar de 1 até 10, de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Então, esse laço é um laço não contado, é né? um laço condicional. Esse aqui também era um laço condicional. Só que a grande diferença está na hora que eu vou fazer o teste. Tá? Aqui, a gente está fazendo a operação e depois testando. Fazendo a operação e depois testando. Aqui... A gente testa e faz, testa e faz, testa e faz, tá? Bom, esses três tipos de laço, a gente está usando esse símbolo aqui para indicar estrutura de repetição. Esse símbolo existe, mas a gente pode fazer esses laços condicionais ou contados usando só a estrutura de seleção, estrutura condicional, Tá? Então, esse lado aqui, esse lado aqui, a gente está fazendo um laço condicional. E aqui, a gente está fazendo um laço contado. Tá? É... O que, que acontece aqui? Esse aqui é um condicional com teste depois teste depois. Esse aqui que é um laço contado, ele também pode ser um laço condicional, um teste antes. Por quê? Porque o que eu vou fazer em cada interação que está aqui, ó, ele está depois da condição. Então, da condição eu faço. Aqui não. O que eu vou fazer está antes da condição. Então, isso aqui executa pelo menos uma vez. E isso aqui pode ser que não execute. Por quê? Porque se essa condição já for falsa no início, eu já termino o laço. Não faço nada do que está aqui dentro. Esse atualizar contador aqui, ele está só para o caso do um laço contado. Né? Então, se eu tinha. Por exemplo, eu vou pegar esse cenário aqui, de contar de até os ímpares, desculpa, dobrar até fazer 30, e vou colocar no exemplo ali. Como é que a gente faria? Contar até 30, dobrar até 30, usando só estruturas condicionais. Vamos lá aqui, ver como é que a gente faria isso. Deixa eu trocar... Então a gente teria o início aqui. Ô, oh, Maledeto, aqui. Escreve, vamos lá. Então eu teria o início. Estaria tá? aqui. Aí a ideia era que eu lesse um número. Tá? Então, eu vou ler o número aqui, que vai indicar o número de repetição, número, o número inicial. Olha, ele até corrigiu para mim. O número inicial de vezes que eu vou. Número do meu ponto inicial. Tá? Então, lembra aqui, eu quero dobrar até passar de 30, até maior que 30. Tá? Então, ali, o valor inicial. No exemplo anterior, troca para cá, que era que a gente tinha? Olha lá, deixa eu voltar aqui para o slide. Que era que a gente tinha? Eu testava, se isso fosse verdadeiro, eu vinha e executava, certo? Certo? Então, vamos lá, vamos testar aqui. Então, eu venho, vou testar. Qual era a minha condição? Qual era a minha condição? Se o N fosse menor do que 30, se o N fosse menor do que 30... Nossa, está muito feio, gente. Espera aí, deixa eu desenhar melhor isso aqui. Vamos lá, volta aqui. Então, se o N for menor do que 30, não que tenha melhorado muito, mas tudo bem. Se o N for menor do que 30, sim, é menor. O que é que eu faria? O que é que eu, fa o que é que eu faço lá? Eu pego o N e dobro o N. Faço N vezes 2 certo? E aí eu volto para o teste, volto para o teste, então bem aqui eu vou fazer isso e vou voltar para cá para o teste. Se esse n não for menor que 30, eu saio e imprimo o n aqui. tá E aí eu termino o algoritmo. Então, se você olhar para, esse algoritmo, para, essa, para essa implementação e para essa implementação aqui, elas fazem a mesma coisa. Uma faz com o símbolo de repetição e a outra faz usando só a estrutura condicional. Tá? Outro exemplo. Se a gente quisesse fazer os laços contados, né? esse aqui era o laço condicional, o laço contado, que era esse aqui, a gente também pode implementar daquele mesmo jeito, só com a estrutura condicional. Como é que eu faria isso? Vamos lá. Vamos pegar isso aqui, vamos deixar isso aqui do lado. Então, eu quero os ímpares. Eu quero os ímpares. Positivos menores que 10%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar meu algoritmo. Vou fazer o quê? A minha estrutura, eu já tenho, eu já sei de onde eu começo. Então, eu vou ter lá a parte de inicialização do laço. Vou fazer o C começar em 1, um, que é o primeiro ímpar que eu vou fazer. Aí Agora, o que é que eu faço? Eu vou testar. Vou botar já uma bolinha aqui, porque eu sei que eu vou precisar. Eu vou testar. Se o C for menor que 10, porque são, eu quero os valores menores que 10, se o C for menor que 10, o que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir. Vou imprimir o valor. Vou imprimir o valor. E vou incrementar o contador. Vou para o próximo C. Lembra que aqui, para eu fazer a equivalência, eu preciso atualizar o contador, se for um, um laço contado. Tá? Então, volta para cá. Eu vou incrementar o contador. Meu contador é o C. Tá? Então, eu vou fazer C. opa, C recebe C mais 1. Um. E aí eu volto para a próxima iteração do laço, que é aqui. Se o C não é menor que 10, não, acabou. Eu já passei, então, término e acaba meu algoritmo. Então, perceba que a gente consegue fazer só com estruturas condicionais. Isso aqui é importante, porque lá no C, quando a gente for, for fazer os programas, a linguagem C ela tem dois operadores, ou duas estruturas para fazer repetição. Um chamado FOR, que a gente vai ver como é que faz, e um outro chamado WHILE. Os dois são implementados como se fosse isso aqui. Uma estrutura condicional. Tanto que eu posso trocar um pelo outro, fazendo obviamente alguns pequenos ajustes, e a coisa continua funcionando. tá? Mas a gente vai ver isso já já, eu vou mostrar um exemplo aqui, para a gente poder deixar isso um pouquinho mais claro. Vamos voltar aqui para os slides. Tá? É, antes da gente passar para frente, é, eu queria que vocês é, me falassem, pode falar mesmo, alguém começa aí, se até agora está tudo tranquilo, se tem alguma dúvida aqui, se está rápido, se está lento, pode falar por voz, alguém pula na frente aí e fala primeiro. Sem dúvida, não. não tranquilo. Tranquilo. tranquilo. Esse, esse modelo da gente fazer essas aulas assim, tá tranquilo? Vocês estão fazendo isso só porque eu disse que é a ter se fosse por vocês não viria? Ou tá funcionando bem assim? Não, tá funcionando. É, por enquanto tá dando bom, né? MRDR Linux tem uma dúvida. Quem é MDR Linux? Entra aí e fala, Fim. Qual que é a tua dúvida? como que eu vou contar a presença. Uh, vocês têm uma lista de tarefas que eu passei, pedi para o Marco e para o Ricardo, dependendo de qual turma você está, para mandar um PDF para vocês com a programação, inclusive os dias de aula e tal. E no final, tem um conjunto de exercícios para vocês fazerem naquele material que eu coloquei no swap, tá? do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. Esses exercícios que estão lá, você me entregou, eu conto a presença dessas aulas que a gente está fazendo aqui. Tá? E eles vão ser usados também para a composição da nota. Tudo bem? Tirei a sua dúvida, MDR Linux. Quem é MDR Linux? Sobre a suspensão de aula de AD positivo. Essa aula está sendo para repor a semana passada. As, as aulas que seriam desta semana, eu não posso dar em AD Tá? Então, não vai ter aula regular contando presença com atividade. Tá? Ah, essas aula, a aula de hoje, as atividades, são das aulas da semana passada que a gente suspendeu e não, não definiu exatamente como é que ia ser. Então, eu estou só dando as aulas da semana passada. Tá? Mais alguma dúvida? O professor, fala aqui. o trabalho, ele vai ser entregue pelo... via e-mail? Não, eu vou criar uma área no swap para você subir o trabalho lá. Ah, tá. Beleza. Tá? É, o fato da gente não ter aula formalmente em AD não impede que a gente combine alguns outros dias para eu resolver outros exercícios com vocês e não deixar a coisa parar, tá? A gente só não pode ter aula formal registrando no diário, contando presença, essas coisas. Mas a gente pode continuar fazendo uma ou outra live disso aqui para discutir alguma coisa que vocês tenham ou traz algum exercício que não conseguiu resolver, a gente resolve em conjunto aqui para todo mundo, tá? Bom, tudo bem até aqui? Posso avançar? Então, vamos lá para frente. É, então, o que, é que eu quero fazer? Eu vou, eu vou fazer agora com vocês, eu vou implementar esses três algoritmos que a gente passou, deixa eu voltar aqui, então a gente fez esses três algoritmos aqui, tá? Oh, meu Jesus, esse aqui, escrever os números ímpares positivos, menores que 10, dobrar o valor inicial até pelo menos 30, e ler todas as notas e calcular a média no condicional no final. Nós vamos implementar em C esses três programas aqui, esses três algoritmos. Tá? Então, espera lá, vamos trocar aqui, eu vou trocar para o editor de texto. Eu estou usando o outro ambiente, só porque foi o que eu consegui mais fácil colocar para capturar a tela. Tá? Mas é, é a mesma coisa do Dev, é a mesma, mesma ideia do Dev, eu só tô com uma interface um pouquinho diferente. Tá? Não, não se assustem com isso aqui. Então, exemplo 1, vou colocar aqui dentro, vou criar. Tá? Tanto que a interface é a mesma aqui, você vai ter o programa, o main, tudo direitinho, tá? não muda nada. Deixa eu só ver porque que ele não está saindo aqui. Espera lá, editor. Window Capture. Vamos ver qual que é. Pera, ele não pegou. Vamos lá. Agora pegou. Pronto. Estão vendo agora o código, certo? Então, o primeiro problema que a gente tinha era escrever os números ímpares positivos menores que 10. E a gente tinha feito um algoritmo para isso, certo? Que era. É, PowerPoint. Troca para cá. Que era esse aqui: contar os números positivos, ímpares, menores que 10. Então vamos lá. A gente vai ter que começar, pelo algoritmo, a gente começa com um contador. Né? Então a gente vai ter aqui: opa, em maiúsculo não vai, C não gosta. Um contador C, tá? E aí, a gente vai fazer o quê? Como é um aço contado, a gente vai usar o for, que é o repetidor. Tá? Então, o for ele tem três partes aqui tá? três pedacinhos. Está dando para ler o código ou está muito pequena a fonte? Vou aumentar um pouquinho aqui. Para mim, está de boa. Vou aumentar um pouco. normal também. Então, beleza. Então, vamos para frente. Então, como é que vai ser esse FOR? A primeira parte do FOR, então, o FOR, ele tem três partes, tá? A primeira é a inicialização, a segunda é a condição e a terceira é a atualização do contador. Tá? E faz um pouquinho mais do que isso, mas vamos deixar assim. Tá? A atualização de contador. Então, aqui, ó, inicialização. Inicialização é como eu começo o aço. Como é que eu começo o laço? Eu começo com o C valendo 1, porque eu vou de 1 até 10, de 2 em 2. Então, a inicialização vai ser começar o C com 1. Qual é a condição? A condição não é repetir, pegar os números menores que 10? Então, a condição é enquanto o C for menor que 10. E aqui é a atualização de contador, ou seja, o C vai variar de quanto em quanto a gente quer... Contar de 2 em 2. Então, o C vai variar de 2 em 2. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? O C recebe C mais 2. Beleza. Isso é o laço. Isso, essa linha 8 que a gente colocou aqui, é correspondente a esse hexágono que está colocado aqui. É a condição de controle, tudo do laço. Tá? E aí, o que é que eu faço dentro do laço? Eu imprimo o valor de C. Então, printf por cento de o valor de C e faço o que? Nada, acabou volto para o meu para a próxima iteração, para o próximo valor de C, certo? então se eu pegar esse programa agora, vou salvar ele, vou rodar o que é que o meu o que é que ele vai mostrar para mim? os valores ímpares menores que 10, 1, 3, 5 7, 9, tudo bem? tranquilo, né? Ok, esse, é o, esse era o primeiro, primeira codificação. Isso está no slide também, então depois que vocês pegarem esses slides que eu vou colocar no swap, os programas estão lá, para vocês fazerem igual ou, ou acompanharem. Né? O segundo era dobrar um valor inicial até pelo menos 30. Esse era esse algoritmo aqui, certo? A gente lia o valor de x, Fazia uma condição, se fosse verdadeira, fazia alguma coisa, se não, saía. Bom, vamos lá. Então, eu vou aproveitar aqui, porque eu sou preguiçoso, eu vou aproveitar o mesmo programa. Não, deixa aí, eu vou fazer outro. Entrou um atrasado, hein? Está quase acabando. Vou dar só meia presença para quem chegou agora, hein? É, fazer esse aqui, é fazer outro projeto. Esse aqui é o exemplo vamos fazer o exemplo 2. Exemplo 2. Vamos ver. Exemplo 2. Beleza. Então era contar, ler um número e fazer ele ir até é, passar de 30. Então, vamos declarar as variáveis, que a gente precisa disso no C, né? Então, o um inteiro X. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Olha lá, a primeira coisa é ler o valor do X. Então vamos lá, ler o valor do x. Para ler o valor do x, nosso velho conhecido está por cento D, leio o valor de X. Li o valor de X, voltamos lá. O que, que a gente faz? A gente vai fazer a condição. Lembra? A gente está fazendo um teste, uma, uma repetição condicional com o teste antes, porque o cara pode digitar um valor já maior que 30 e não tem nada para fazer. Eu só executo o laço se essa condição for verdadeira. Pode ser que eu nunca execute isso, se ele digitar um valor que já vai tornar isso aqui falso de primeira. Tá? Então, essa estrutura de repetição, ela vai ser feita com o while. O tá? while, aqui eu vou colocar a condição. Tá? Então, vai ser o while, a condição do laço. Condição de repetição do laço. Tá? Então, qual é a condição? É o x ser menor que 30. Então, enquanto o x for menor que 30, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o x dobrar. x recebe x vezes 2. Então, eu vou fazer o x dobrar. x recebe x vezes 2. Tá? Faço isso e aí volto para a condição. Aqui, acabei o bloco. Então, acabei o bloco, eu volto para testar a condição de novo. Acabei o bloco, testa a condição. Quando essa condição for falsa, eu saio do bloco. E aí, faço o quê? Imprimo o valor de x que eu acabei de calcular, tá? Então, vamos rodar e ver o que acontece aqui. A gente tinha feito o exemplo com 3, né? Isso, era 3 e saiu com 48. Então, se eu digitar 3 aqui, eita, lele deu pau. Por que, que deu pau? Vamos voltar aqui, por Por que, que deu pau? Vamos lá, quem que vai falar primeiro? Quem que vai descobrir onde está o problema? Espera ansiosamente pelas respostas, vai. Onde está o problema? Olha para o código e diz onde que a gente errou para ele dar esse valor gigante aqui. Falta um ponto e vírgula. Em qual linha? Fala, fala a linha que eu te digo. Se é ou se não é o problema. O programa vai dar 3 a 17. Paulinha, que está faltando ponto de vírgula? É, é só eu que tenho a qualidade baixa? Uma boa pergunta, cara. Eu estou fazendo stream em 1080p. Ah, tá. Francisco também não. Aqui também, eu também. Mas ah, dá para ver. Tá, tudo bem. Ah, tá gravado, tá gravando em 1080p. Depois eu vou subir isso e vocês podem... Ixi, não tem... Ixi, tá caralho. Eita, porra. Pera lá, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho a resolução. Pera lá. Configurações, vídeo... É, Desculpa. É porque tá em 360p mesmo. O teste que eu fiz à tarde, eu, eu, coloquei, em 1020, eu coloquei em 1080 mas eu esqueci de ativar 360 aqui. Estava em 360. Agora dá para ver, né? É, dobrou a resolução. Então, agora vai. Por que está que dando erro? Por que, que ele deu 70, 701.796, ao invés de dar... Pô, não está 4K, está 720p ainda. Vai, por que está que dando erro aqui? Vai que a gente tem só mais 20 minutos de aula. Precisa colocar o nef? Não, não precisa. É porque, porque gente... você não estabeleceu um limite? Como é que é? Desculpa. É porque você não estabeleceu um limite? Não, eu estabeleci um limite. Aqui, ó, eu coloquei o a limite da condição em relação a sair com o x menor que 30. Enquanto o x for menor que 30, eu repito. Essa, essa condição está colocada aqui. O problema tem a ver com a condição, sim. Não. O problema está... É, ah, tá o problema está no fato de que por quanto começa a x? A gente leu o valor de x aqui 3. Uh, e ele está fazendo x menor. gente pergunta, por que ele está fazendo isso? Vou tentar uma coisa aqui de novo. O meu deu certo. Que lindo. Vamos ver por que então que o do meu não deu, né? Que medo. O meu não deu. <risos> ah. Imbecil, vou ter um e-comercial aqui, 1%. Pô, não vale zoar, caralho. Não é erro, não. Eu só cometo pequenos equívocos. Então, 3, agora 48. Beleza. Eu tinha colocado aqui um e-comercial ao invés de 1%. Tá? Então, esse código aqui vai, vai ser o equivalente a esse algoritmo que a gente fez aqui. A, é, a culpa foi do teclado mesmo, porque o e-comercial é perto do porcento, de ter errado aqui. É, então, essa estrutura aqui, essa estrutura de repetição, é correspondente ao while que está colocado aqui. Tá? Então, aqui é um laço, não é um laço contado, né? é um laço condicional com teste antes. Certo? É o segundo tipo de laço. O terceiro tipo de laço, close project, é o correspondente ao terceiro algoritmo que a gente estava tentando fazer, que era ler todas as notas e calcular a média. Tá, isso aqui que a gente quer fazer. O algoritmo que a gente construiu foi esse aqui. Então, eu começo com a soma zero, leio a nota, se ela for menor que 1, um, se ela for diferente de menos 1, eu somo, senão eu saio. Como é que vai ficar isso implementado em C? Vamos voltar para cá, para o nosso editor. Né? Voltando a, a lembrar para quem está vendo agora, eu estou usando outro editor, mas não tem problema. É só, só a ideia que é diferente, é ser do mesmo jeito. É tá? só uma, um detalhe, porque era mais fácil capturar esse do que o dev. Tá, então, aqui vamos fazer o terceiro exemplo. Criar um projeto, ele já vem aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, o nosso algoritmo, ele começa zerando essas variáveis S e C. S vai ser a soma de notas, C vai ser o contador. A soma de notas, ela vai ser float, porque eu posso ter nota quebrada. Tá? Então, a soma de notas, a gente vai declarar aqui float S. O contador é inteiro. contador é inteiro e tem outras variáveis que a gente precisa aqui se a gente olhar no algoritmo a gente precisa também da média tá a soma é float o c é inteiro a média vai ser float né, e a nota que eu tô lendo vai ser n também vai ser float também tá então ainda no float eu vou precisar declarar as variáveis m e n tá então volta para cá a soma a média e a nota que eu li são float o resto é inteiro. Bom, o que é que acontece? Percebe que o laço, ele começa aqui e vai até a condição. Então, eu tenho que ter alguma forma de dizer, pra... olha o coronavírus, olha o coronavírus no nariz, eu tenho que garantir aqui que é, a condição que está no final, ela tem que saber onde começa o laço. Eu tenho que dizer para ele: olha, começa aqui e vai até a condição. Isso vai ser feito com o do, que é faça do. O inferno. Do. While. Redfire School Game. O cara que está no Twitch, cara. É, enquanto condição, tá? Então, enquanto condição. Então, olha lá, isso aqui está dizendo o seguinte: ó, aqui vai ser um laço condicional com teste no final, certo? Então, eu estou fazendo o quê? O laço começa aqui na abre-chaves e vai até o final. Esse do é para dizer o que é que ele tem que fazer enquanto determinada condição for verdadeira. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que ler a nota. Por cento é Agora é por cento, hein? Não é e comercial. Porcento %F, ele vai ler a nota, certo? E aí, voltando no algoritmo, a gente vê que eu tenho que testar se eu li uma nota menos 1. Se eu li uma nota menos 1, para, senão, eu vou somar. Então vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Se a nota for diferente de menos 1, não, não tem igual, querido. É diferente. Se a nota for diferente de menos 1, eu vou fazer a soma recebe soma mais nota e o contador recebe contador mais 1. Tá? Só que eu esqueci aqui no início de inicializar as variáveis, né? que era a primeira coisa que eu tinha no algoritmo. Nessa condição... Espera lá, deixa eu ver o que escreveu aqui no chat. Pô, quando for uma dúvida assim, pode interromper. tá? Essa condição, indiferente de 1, não irá acontecer se é verdadeiro e retornar para o início do... Ô, Matheus, fala em áudio que eu não entendi a tua pergunta, velho. Bota o áudio aí e fala. Matheus, Matheus, ah, Matheus. Senhor. Ah. É, se N for diferente de... Ah, agora que eu vi. Se N for diferente de menos um. Ah, tá. Perdão, que a qualidade estava ruim, não tinha visto. É, não, aqui. Se N for diferente de menos um, tá? É... A gente, Se N for diferente de menos 1, um, a gente vai fazer isso aqui. Se não, não faz nada. Tá? Por quê? Porque olha lá, no laço, o falso não faz... Volta, laço. O falso simplesmente sai e vai para o fim do laço, que é o teste da condição. Tá? Então, vamos lá. Se for, faça isso. Enquanto... E aqui a condição. Esse laço vai ficar repetindo enquanto a nota for diferente de menos 1. Um. Enquanto a nota for diferente de menos 1, um, volto, repito, volto, repito. Leio, nota, somo, divido, somo ai, um. Ah, eu vou nessa brincadeira. Beleza. Hora que eu saio do laço, o que é que eu tenho que fazer? Venho aqui, calculo a média e imprimo a média. Tá? Calculo a média e imprimo a média. Vamos lá. Então, como é que eu vou calcular? Sair do laço. Como é que eu vou calcular a média? A média é a soma dividido por C. Aqui eu não vou ter problema com divisão de inteiro, porque esse já é float, tá? Então, não vai ter problema daquela divisão inteira que a gente estava tendo lá, de ter que fazer cast, trocar um para float, vai estar tá tudo certinho. E agora é só imprimir a média do cabra em float. Imprimir a média. Certo? Então, aqui é um laço condicional com teste no final. O teste está aqui. Bom, se eu pegar esse programa agora e rodar, no exemplo que a gente fez aqui, tá lembrado, ele tirou as notas 7, 9 e 8, né? para ter dado uma média 8. Então, bora ver se vai funcionar nosso programa. Ele leu, primeira nota é 7, segunda nota é 9, terceira nota é 8. E aí, menos 1 para parar. 0,37. Por quê? Onde está o erro? Onde está o erro? Olha o código. Onde está o erro? Vou aumentar um pouquinho a fonte para vocês. que está faltando aqui? Faltando inicializar as variáveis, né? Eu falei que a gente tinha que colocar e eu não coloquei. A soma começa com zero e o contador começa com zero, ou seja, não tenho nada de soma de nota até agora e não li nenhuma nota. Aí, cada nota eu somo um e vou somando a nota. Beleza, agora deve funcionar, vamos lá. Professor, tem algum jeito de fazer média ponderada por esse modo? Tem, tem. Eu posso fazer um exemplozinho aqui depois para a gente... É, só que tem um problema. Para a gente fazer a média ponderada, você teria que ler as notas e os pesos. E aí a gente teria que fazer... Aí tem duas opções. Ou a gente lê nota e peso, nota e peso, nota e peso. Ou a gente lê todas as notas e todos os pesos. Para a gente ler todas as notas e todos os pesos, vocês não podem fazer agora. A gente só vai fazer isso lá para frente. Vou precisar de outra estrutura. Mas para fazer nota peso, nota peso, nota peso e, e calcular a média ponderada, dá. Deixa eu só ver se esse aqui está funcionando. Eu faço esse exemplozinho da média ponderada rapidinho para a gente ver. Tá? Então, aqui. Ó, o laço condicional acontece no final. Ele está pedindo as notas. A gente tirou 7, tirou 9 e tirou 8. E agora, menos 1. Bônus, Aninho. Me permite. E aí, menos 1, um, média né, 8. Que era o que a gente esperava que acontecesse pelo nosso algoritmo. Tudo bem? Algum problema até aqui? Não, né? É, vocês, é, alguém pediu para a gente fazer, se você colocar menos 2. Boa pergunta, vamos fazer o teste. Então, eu vou rodar, vou digitar 7, 9, 8 e vou botar menos 2. O que, é que vocês acham que vai acontecer Quando eu der enter aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que ele vai repetir de novo. Vai pedir mais uma nota. Vai, pedir ele vai mais uma no, nota. no loop infinito, alguma coisa tipo assim? Não, perceba-se a gente. Vamos olhar, vamos olhar o nosso programa. O que é que o nosso programa está dizendo? Enquanto eu digitar diferente de menos um, eu vou repetir esse laço. Então, se eu digitar menos 2, digitei menos dois. Essa condição aqui, ela é verdadeira ou falsa? Opa, desculpa, desculpa, desculpa. Volta a tela aqui. Tem que lembrar de trocar. Então, é, se eu digitar menos 2, a gente tem aqui, a nossa condição está aqui na linha 14. Né? Se a nota for diferente de menos 1, o que é que ele faz? Ele vai somar. Então, você tirou, conseguiu a proeza de tirar menos 2 na prova. Para todos os efeitos, eu vou somar menos 2 da sua nota. E depois eu vou dividir por 4 ainda. Tá? Então, no seu exemplo aqui, você estava com média 8, agora você foi para a média 5,5. Né? Por quê? Porque eu peguei 7 com 9 com 8, com menos 2, somei tudo isso, né? então vai dar 7 com 9 com 8 com menos 2, e dividi por 4, porque foram 4 notas. Tá? Tá? Então, a nossa condição aqui de saída é diferente de menos um. Para resolver esse problema e permitir, por exemplo, que uma nota negativa pare, a gente vai precisar mudar a condição. Ao invés de pedir uma nota, de sair com a nota menor, com a, desculpa, com a nota diferente de menos um, a gente pode fazer o seguinte, olha, se o cara tirou uma nota menor que zero, ele é ruim e, além disso, eu não preciso somar e paro. né? Agora... A gente mudando a condição aqui, se eu executar, eu vou lá pegar as mesmas notas, tá? Opa, aumenta um pouquinho aqui que senão não vai rolar. 7, 8... Bug do milênio, não é não, velho. Relaxa aí. 7... Caramba, peraí. Ah, desculpa, aqui está errada a condição, né? Não, está certo. Se o N, ah, não, se o N for maior do que zero, porque senão ele vai sair de qualquer jeito, né? A condição aqui. O teu PC travou com o programa ou com o vídeo, velho? Vamos lá. Agora sim, se a nota for maior que zero, faz isso. E repete enquanto a nota for maior do que zero. Tá? Então, eu vou digitar lá 7. 8, 9, se eu digitar agora menos, 6.546, ele vai parar também. Tá? Ele vai parar também, vai continuar calculando que a gente mudou a condição aqui, ó. A gente alterou a condição de laço. Então, enquanto ela for maior do que zero, eu vou repetindo. Maior do que zero, eu vou repetindo. Maior do que zero, eu vou repetindo. Tá? É... Então esse foi a implementação desse aqui. Então a gente fez os três programas para as três condições, para os três tipos de laço, para laço contado, laço condicional com teste antes e laço condicional com teste depois. Alguém pediu para a gente fazer isso aqui para a média ponderada. Então vamos pegar aqui, vamos tentar fazer para a média ponderada. Vamos fazer o algoritmo e se a nota for zero. Bom, zero o cara pode tirar na prova, né? Eu conheço vários que tiraram já. Então, entra no computo da média. Do jeito que está aqui, ela não vai entrar. Porque a gente está fazendo só com N maior que zero. Para a gente poder pegar essas notas zero, a gente vai ter que considerar aqui menor, maior ou igual. Né? Se a nota for maior ou igual a zero, a gente considera. Do jeito que estava, se o cara tirasse zero, eu parava a leitura também. Dizer, eu estava considerando que eram alunos muito bons, que não tiravam zero nunca. Tá? Bom... Voltar rapidamente aqui ao que vocês tinham pedido. Vocês tinham pedido para a gente fazer com a média ponderada. Então, vamos lá. Para fazer a média ponderada, o que é que eu vou precisar fazer? Sai para lá. O que é que eu vou precisar fazer? Bom, então vamos começar aqui, início. Tá? Eu vou precisar, mesma coisa, vou guardar a soma. Vou começar a soma com zero. E aqui eu vou ter que guardar a soma dos pesos. que a média ponderada vai ser nota vezes peso, mais nota vezes peso, mais nota vezes peso, dividido pela soma de pesos. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, nota 3 com peso 2 e nota 4 com peso 3, eu vou fazer isso aqui, vou multiplicar isso aqui, vou somar e vou dividir pela soma de pesos, que é 5. Não é isso? Não é assim que faz ponderada? Beleza. Então, aqui mesma coisa. Então, vamos começar com soma de peso zero. Fez isso, o que é que eu vou fazer? Vou ler a nota e vou ler o peso dessa nota. Se a nota for maior ou igual a zero, né, considerando lá que a gente está fazendo já o ajuste, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma receber o que eu já tinha, mais a nota vezes o peso. Eu não estou olhando para a janela de chat, tá? Se alguém perguntar alguma coisa, é, fala por voz. Então, a soma recebe aqui e eu tenho que somar o peso. Então, vamos pegar aqui, soma de pesos, recebe soma de peso mais o peso que ele digitou. Agora você faz o retângulo, maldito. E aí eu volto para ler mais uma nota e mais um peso. Quando ele parou aqui, o né, que é que eu vou fazer? Vou calcular a média como sendo... Aqui ficou ruim, espera lá. Cadê o apagador desse trem? Oh, meu Deus, apaga, apaga, apaga isso aqui. É, a gente tem que fazer a média. Recebe o quê? A soma dividido pela soma de peso. E aí eu imprimo a média. Certo? Então, se a gente fizer isso aqui, é provável que funcione. Vamos lá, os códigos que o professor faz serão expondidos exatamente também? Sim, a gente vai eu vou colocar tudo no swap junto com os slides. A gravação, possivelmente, não vai caber no swap por causa do tamanho, mas aí eu coloco em algum outro lugar, sei lá, no YouTube, vocês assistem na hora que quiserem. Tá? Então vamos lá, esse aqui vai ser o nosso algoritmo. Vamos tentar implementar então. Vamos voltar aqui para o editor. Vamos fazer o próximo exercício. Então vamos fechar esse aqui. Novo projeto. Ok, então. ok então, Executava. Aqui vai ser o exemplo 4. Tá? Então, exemplo 4, a gente tinha que ler as notas, né? fazer, vamos lá, float. A média vai ser isso aqui. A soma vai ser S também. E a nota que vai digitar vai ser N também. Inteiro, a gente vai ter a soma de pesos e o peso da, da prova. E aí eu vou fazer o quê? Na verdade, primeiro a gente inicializar, né? A soma com zero e a soma de pesos com zero também. E aí eu vou entrar num laço condicional com teste no final. Queria formatar meu código automático de lascar, hein? Tá, então um teste no final. Bom, o que é que eu vou fazer em cada iteração, em cada passada do laço? Eu vou ler a nota e o peso. Eu posso fazer assim, tá? É, quando eu tenho mais de uma variável para ler, se eu quiser, eu posso colocar tudo no mesmo scanf, obviamente, é, ajustando aqui os tipos. Então, se eu digitar nota, enter, peso, enter, ele vai ler. Se eu digitar nota, espaço, peso, ele vai ler também. Tá? Posso fazer assim no SKF. E aí, o que é que eu vou fazer? Se a nota for maior ou igual a zero, a soma vai ser a soma mais a nota vezes o peso, e a soma de pesos vai ser igual a soma de peso mais o peso que ele digitou. Certo? E aí... Feito isso, eu volto para ler mais uma nota. Tá? E faço isso enquanto ele tiver digitado uma nota maior, do que, maior ou igual a zero. Pronto. Aí a média vai ser a soma dividida pela soma de pesos. E eu posso imprimir por 100.2F essa média aqui. Tá? Então vamos fazer o nosso teste de mesa aqui para a gente poder testar o nosso algoritmo. Esse exemplo aqui, se ele digitou nota 3, peso 2, nota 4, peso 3. Então, o que, é que a gente tem? A gente tem 3 vezes 2, mais 4 vezes 3, dividido por 5. Isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, 4 vezes 3, 12, 18, dividido por 5, que dá 18 por 5, 18 por 5, o Windows me falou que é 3.6. Tá? Eu vou acreditar nele, porque eu não estou a fim de fazer essa conta de cabeça. 3.6. Então, se a gente digitar esse, esses dados, nota 3, peso 2, nota 4, peso 3, ele tem que dar 2.6 de média é, ponderada. Vamos lá, se é isso... Pô, eu estou fazendo aqui, vocês não falam que não está no vídeo, velho. Está aqui, ó. 3, mais, 3 vezes 2, mais 4 vezes 3, dividido por 5, dá 6 mais 12 por 5, dá 3,6, tá? Vamos voltar para o código e vamos rodar. Rodar aqui. Então, eu quero... Eu quero... Digitar. Então, bora lá. Eu quero digitar nota 3 com peso 2, nota 4 com peso 3. Tá? E agora, o scanf... <coughs> perdoe, Não é corona, tá? O scanf... Ele está lendo a nota e o peso. Então, eu vou precisar digitar agora, para parar, uma nota e um peso. Uma nota diferente menor que zero e o peso qualquer. Mas eu tenho que ler, porque ele está esperando as duas coisas. Então, eu vou botar nota menos um, peso zero. Porque não vai fazer diferença. Aí ele vai lá e calcula para mim, média, 3,6, como o meu algoritmo disse que tinha que ser. Né? A gente calculou aqui e deu, ó, 3,6. Certo? Tudo bem aqui? Mais alguma, alguma dúvida? Estou olhando para o lado porque a tela de vocês está do lado, tá? A câmera está na frente, mas a tela está do lado. Nenhuma dúvida? Podemos avançar aqui? Então, vamos avançar. Por que N maior ou igual a zero? Porque a gente convencionou... A gente convencionou não, a gente fez uma mudança aqui para qualquer nota menor que zero, ele parar. Porque se você digitasse menos 2, ele ia somar esse menos 2 na tua nota. Então, como a gente está querendo parar quando o cara digitar uma nota menor que zero, a gente trocou aqui por, menor, por maior ou igual a zero. Porque esse while, perceba, eu vou repetir enquanto isso for verdade. Então, eu vou repetir enquanto ele estiver digitando notas maiores ou iguais a zero. A hora que ele digitar uma nota menor que zero, eu paro. Tirou a dúvida? Mas se for zero, ele também para. Porque é possível que eu não tire nota zero. Sim, se ele tirar a nota zero, veja bem: se ele tirar a nota zero, vai contar, ela vai entrar na soma. Vai entrar na soma, porque olha lá. Eu venho, leio a nota, a nota tirou zero. A nota é maior ou igual a zero? É, é igual a zero. Então soma essa nota no peso dele. Soma essa nota na média dele. Tudo bem? Eita, eita. Eita, brincadeira, ligar desligar a câmera, é bom todo mundo vê. É, tudo bem? Concordam que é, que é maior ou igual a zero aqui mesmo, ou não? Tá, beleza. Ok, Anjo. Ok, Matheus. Então, vamos lá, vamos seguir a vida aqui. Então, a gente estava aqui, né? A gente fez esses códigos, esses códigos estão aqui no slide, mas eu vou colocar lá para vocês também. Tá? O mesmo código, eu só deixei aqui por causa de ter um problema no compilador. É, então, essas estruturas que a gente discutiu hoje, elas vão ser úteis sempre que eu precisar repetir um trecho do algoritmo. Tá? Sempre que eu quiser repetir alguma coisa, eu vou usar estruturas de repetição. Tá? Se a gente pegar as estruturas sequenciais que são as operações lá convencionais, né? sequenciais, que a gente representa lá no, no, no fluxograma pelo retângulo. Se a gente pegar as estruturas de seleção, que a gente representa pelos losangos, e se a gente pegar as estruturas de repetição, que a gente está representando por esse hexágono aqui, a gente consegue fazer qualquer programa. Essas estruturas de controle são todas as estruturas de controle que a gente tem e que a gente pode usar para fazer qualquer programa. O que é que falta a gente ver? Alguns tipos de dados, mas isso a gente vai ver mais para frente. né? Falta a gente ver vetor, falta a gente ver matriz, falta ver registro, mas, é, por enquanto, esquece. O importante é que, com essas estruturas aqui, a gente consegue construir qualquer programa. Então, em tese em tese, qualquer exercício dos grupos 1, 2 e 3, vocês já conseguem resolver, tá? Daqueles que eu coloquei na, no swap lá para vocês trabalharem. Tudo bem até aqui? Nenhum problema? Então, o que, que a gente vai fazer é, quarta e sexta, que são os dois dias que estão marcados. É sexta mesmo, porque ninguém vai sair para a balada sexta-feira, porque tá todo mundo de quarentena. Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer... Na quarta, eu vou resolver esses três exercícios e mais alguns outros que vocês queiram. E na sexta, eu vou resolver esses exercícios do grupo 3 e outros que, eventualmente, vocês quiserem dentro do, do tempo que a gente tiver. Não vou resolver os que vocês têm que me entregar. Puta, Pedro, sexta é teu aniversário. Parabéns antecipado, cara. Depois você vê o vídeo gravado. tá? É, de nada. É, a gente pode no final da aula cantar parabéns para o Pedro, não tem problema. Gente, alguma dúvida aqui? Nenhuma dúvida? É, estou no final de semana porque não tem final de semana, né, velho? Corona vai te mandar em casa. Peso, é... eu já falei no início que as presenças vão ser dadas para a entrega dos trabalhos você me entregar as tarefas que estão previstas lá, eu te dou presença para essas aulas todas. Tá? Gente, nenhuma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? As próximas aulas vão ser quarta e sexta? Positivo, João. As próximas aulas serão quarta e sexta. Então, naquele PDA, as aulas vão voltar semana que vem ou serão adiadas, velho? Olha, as aulas vão voltar quando Deus quiser, velho não tem previsão de retorno, tá? A gente não tem previsão de retorno, e ontem o reitor publicou uma portaria suspendendo é, suspendendo o calendário por tempo indeterminado. Então, não esperem o retorno rápido, tá? Não esperem o retorno rápido. A gente, a gente assim, no submundo está estimando aí pelo menos umas duas, três semanas... De atividades que não serão EAD, porque a gente não pode andar com, as aulas, andar com a matéria por EAD. Como O calendário está suspenso, a gente não pode andar com aula. Então, depois a gente ainda vai ter que repor essas aulas que ficaram de fora. Tá? Mais alguma coisa, senhores? Só uma complementação aí, questão das aulas. É, segundo que eu venho acompanhando isso dando sobre o Corona. É assim, A gente, para poder conseguir eliminar o vírus Ou pelo menos conter toda essa situação aqui no Brasil Temos que ficar de quarentena pelo menos até agosto Caso contrário, o vírus se dispersa e fica pior que a Itália Pode estar procurando também a Atila e a Marina Assistir as duas, duas últimas aulas dele eu e eu Ele assisto. vai estar definitivamente para vocês Eu assisti as lives dele todas É, é Tem uma pessoal dizendo que Está pensando em fazer mais ou menos como o Boris Johnson queria fazer na Inglaterra, né? Deixa o pessoal velho dentro de casa e solta os novos na rua. Aí vai ser meio depurge, né? Vai matar os novinhos e deixa os velhos salvos. Não sei, de verdade eu não sei. Então, enquanto a gente continua com o calendário suspenso, a gente pode combinar algumas aulas aí para resolver alguns exercícios, para tirar algumas dúvidas, mas eu não consigo andar com a matéria. A matéria não vai andar nesse meio tempo. Mais alguma dúvida, gente? Ah, seis anos de curso não, velho. É, talvez para engenharia seis anos, né? Mais alguma dúvida, gente? Ah, eu odeio o vídeo, cara. Odeio o vídeo. Parte boa é que você só me venda da cintura para cima. Você não tem nem ideia de como é que eu estou para baixo. Já acabou. O nosso horário combinado era ter 8h45, são 8h35. Sai mais cedo para pegar o salgado lá na tia, senão acaba, velho. Os trabalhos são aqueles exercícios que passou na última aula. Não, os trabalhos estão num PDF que eu pedi para os coordenadores mandarem para vocês. Tá? Então, tem um PDF. Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo mostrar o PDF aqui. É... Não, não vai dar. Vou ter que mudar muito o setup aqui para fazer isso. Mas o PDF tem lá uma lista de exercícios. É bom, eu posso ver, né? Vou abrir aqui. Ah, vamos lá. Vord. Demorou muito para botar o semestre cancelado? João, não tem ideia, cara. Não sei o que, o que pode acontecer. É... Do ponto de vista, assim, Prático, é mais razoável, de fato, cancelar o semestre, né? Porque a gente teve um mês de aula, vai ter que fazer não sei quantos meses de reposição, vai acabar invadindo, vai entrar onde tem no semestre que vem, não sei, quando, quando eu era estudante, no meu primeiro ano de faculdade teve uma greve monstra, em 1994, eles cancelaram tudo. Cancelaram tudo, velho. É, deixa eu ver aqui, comunicado COVID, que eu mandei para vocês. Para quem não... Nossa, peraí que eu fiz besteira aqui. Eita, me lê. Aula de programação comunicado COVID. É, no PDF que eu mandei para vocês, as, os exercícios que vocês têm que resolver são os seguintes, anota aí para quem não anotou, ou para quem, por qualquer razão esquisita, perdeu o PDF que o coordenador mandou. Os exercícios são é, grupo 1. Um. Uh, lá, caralho. Pronto, agora vai. É, do grupo 1. Um. São os exercícios 14, 16, a tela, professor... Não, mas aí, é isso mesmo. 14, 16, 19 e 27. Do grupo 2, são os exercícios 10, 11, 12, 15, 18 e 24. E dia 26, é, que é quinta... É, desculpa, está 26 e 27 no PDF. É quinta e sexta, não quarta e sexta. Quinta e sexta. Então, tem que cancelar aquela balada que vocês tinham combinado para quarta, tá, para quinta. O grupo 3 são os exercícios 9, 6, 9, 11, 13 e 21. São então, esses aqui os exercícios que vocês têm que fazer. Estão naquele PDF que os coordenadores mandaram para vocês. Tudo bem? Quando pode enviar os exercícios? Eu vou deixar aberto no swap para vocês subirem até... junho. Eu não sei quando é que vai voltar. Não, eu não vou querer o fluxograma. Deixa eu ver direitinho a pergunta que fizeram aqui. Tem 100 mensagens não lidas. Parece meu WhatsApp. Não, quero só o programa, tá? Só o programa. Você vai fazer o fluxograma para mim. Faça para você. Pra... Faça para você para resolver e para poder chegar no código. Você ainda não está no nível de fazer direto o código. Tá? É... Dúvidas? Professor, por que IF... Eita, porra, pera lá. Por que... If faço com que valores múltiplos de 4, porque o ó, a pergunta é a seguinte, por que? Eita porra! Por que isso aqui pega os múltiplos de 4? Isso aqui pega o resto. Então, se você pegar um número qualquer, 7 e dividir por 4, isso aqui vai dar 1 um e sobra 3. O que esse operador aqui faz é retornar 3, então isso aqui vale 3. Se for um número que é múltiplo, 8 por 4, por exemplo, vai dar 2, com o resto 0. Então, o resto 0 significa que o número é divisível pelo outro, que esse é divisível por esse, por isso que dá 0. Tá, então, é isso aqui. Quando você quer testar se um número é divisível por outro, você vê se ele mod, o número que você quer, é igual a zero. Se isso aqui for verdade, você tem um número que é múltiplo desse. Ele é divisível. Para ele ser divisível, ele tem que ser múltiplo. Tá? Só para confirmar, as aulas vão ser quinta e sexta nesse mesmo horário. 26 e 27 nesse mesmo horário. Isso. Manda o print da tela manda o código do swap? Eu quero o código do swap. Você pega os diretórios dos seus projetos, dos seus três projetos, ou vários projetos, sei lá quantos são, são dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14, quinze projetos. Zipa tudo no arquivo só e sobe no swap. Eu vou criar a área lá para vocês subirem. Tá bom, Enzo. Dá, dá um beijo na primeira turma de redes, cara. Mais alguma dúvida, povo? 21, 41. 40... Não, sem ser de língua, só um beijo. Aliás, não dá beijo não, cara, faz só um toque de cotovelo, assim, por causa do corona. Mais alguma dúvida? Na próxima aula vai ser resolução de exercício. Positivo, Mike Nick, só resolução de exercício. Até para que dia os exercícios? Final de junho. Eu vou colocar lá no SAP até final de junho. Mais alguma dúvida? Não, se ninguém tem dúvida, boa noite para vocês. Vamos jantar, que eu tô com fome, velho. Valeu, abraço para todo mundo. Tchau, obrigado. Valeu, tchau, tchau.